vinculada à pró-reitoria de graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e trocas de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com o coordenador da 8 Coordenadoria Regional de Educação, José Luiz Egres e com o reitor da UFSM, professor Luciano Schucke sejam muito bem-vindos. Para dar início ao nosso programa de hoje, nós temos uma pergunta que é feita a todos os convidados em todos os programas, que é o que dá o título do nosso programa. Professor José Luiz, o que que te move? Olha, primeiro quero fazer uma saudação ao magnífico reitor, professor Luciano Schuch, a professora Maria Aparecida, o eu professor Gleiton, que nos dão essa oportunidade de participar é, desse programa do T-Move, né? É, eu acho que são algumas coisas que que movem, né? Principalmente o professor. É, mas o que, de fato, eu acho que é a construção, né? É, por meio da educação, da formação dos nossos estudantes, é a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais saudável, mais sustentável, né, com direitos é, assegurados, enfim, né? eu acho que isso é o que move e que deve mover todo o profissional. E é isso que eu tenho como é, é, objetivo de vida e de profissão. É, professor José Luiz, nós gostamos de fazer uma pergunta difícil, sempre no início. Como o José Luiz define José Luiz? Olha, é, na verdade, a minha história para definir né, quem é José Luiz, é, eu sou filho de uma professora normalista, né, é, formada pela Escola Santa Teresa lá de Santana do Livramento, e o meu pai é, é, foi com, é, representante comercial e pequeno pecuarista aqui do município de Mata Minha mãe veio transferida de lá, na década de 50, lá de 50, no ano de 55, contou meu pai e originaram a nossa família então eu convivo desde muita da, da terra idade com professores irmã professora as, minhas tias professoras né? e a minha história é, depois eu acabei caçando novo trabalhei na iniciativa privada mas sempre tive os olhos voltados para esta questão é, de um processo é, de liderança e que o professor tem esse esse perfil também né é, então eu eu já na minha vida de estudante eu participei dos movimentos estudantis o presidente de Grêmio Estudantil sempre com esta com uma atividade no sentido da liderança e da organização dos espaços aonde eu é, circundava né? e eu convivia e acabei é, depois de um, de um determinado período é, tendo a oportunidade de participar na gestão municipal como secretário de município é, e, e a partir dali acabei é, concorrendo à Câmara de Vereadores do meu município por quatro mandatos, sempre com a votação aumentada, chegando a ultrapassar os 10% da votação do município, do modo geral. Né? É, então, é, é, eu me defino como esse cara que sou insatisfeito com algumas coisas que estão postas e que ando sempre correndo atrás de algo novo, diferente, é, é, e sempre trabalhando com perspectivas de coletivo. Então é, e hoje estou aqui, nesse desafio da coordenadoria, já há oito anos, no primeiro momento como, como coordenador do setor DRH, e posteriormente como coordenador regional, já na segunda gestão. Acho que esse também é uma atividade importante, né de destaque regional. Eu digo sempre para o meu pessoal é, que nós temos uma grande responsabilidade com a região, são 23 municípios, 30 mil alunos, é, 2.700 professores, 800 servidores, e que eu, às vezes, até disse outro dia que eu... Até não esperava que eu tivesse chegado aqui numa posição de destaque regional, tendo toda essa responsabilidade. Me sinto feliz, alegre e quero continuar ainda assim nessa caminhada, sempre buscando melhores perspectivas e oportunidades né, dentro desse mesmo espírito. Nós estamos contando também com a presença do professor Jerônimo Tibuchi, uh, pró-reitor de graduação, e hoje ele vai participar conosco como comentarista, entrevistador... Junto comigo e com o Claito, Professor Luciano, como o senhor já esteve no programa e já respondeu a pergunta do que que te move, então eu pergunto ao contrário, o que que não te move? Quais as situações assim que te indignam, que assim tu tenta te afastar? É uma pergunta difícil, mas a tem que cumprimentar aqui o nosso companheiro de debate, aqui, o professor José Liz, coordenador da oitava ª CREA, o professor Geronte Bush, agora uh, o nosso pró-reitor de graduação, o professor Clayton Higley, um grande companheiro de gestão, que a gente estava comentando, saudade do professor Clayton junto à gestão, com essa liderança política e técnica que a gente tem na, na universidade, e Maria Aparecida, a professora Maria Aparecida, que também tem contribuído muito para a gente. O que que não, não me move é talvez a falta de compreensão das pessoas, de enxergar no outro essa questão da empatia, de falta de compreensão que a gente tem que enxergar o todo, às vezes em detrimento daquele interesse pessoal, que o interesse público tem que estar acima do pessoal. E muitas vezes nos cargos da gestão, né professor Jornalista, muitas vezes o interesse pessoal fica acima e a gente começa a criar, às vezes, nichos dentro da nossa, da nossa própria instituição, de pessoas que não dialogam com outros, são ilhas dentro da própria instituição, e a universidade, e a educação, ela é feita do compartilhar, da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, então isso não me move, isso, isso não me estimula. Então, o que a gente precisa cada vez mais é que as pessoas consigam enxergar o todo, e, e o nosso papel, esse papel nosso como gestor, um, um servidor público da educação que tem que pensar que o nosso grande objetivo de tar, estarmos aqui é para colaborar com esse processo da formação do cidadão, formação técnica e política desse nosso cidadão. Isso é o que me move. E, e essa falta de compreensão que a gente tem muitas vezes, que dificulta o nosso dia a dia, é talvez o que eu gosto de estar longe, mas faz parte do ser humano. Muito bem. Professor José Luiz, quais são os principais projetos para as escolas de abrangência da 8ª Coordenadoria de Educação? Olha, nós temos... É, são muitos os projetos né, que nós que a gente tem implementado. É, mas nesse momento, é um momento de retomada, de um momento de parada, né, pelo menos, das, das atividades presenciais... Né? E é, eu tenho dito também que é, parar foi mais fácil do que retomar, mesmo que no, segui no ato seguinte a, a, a parada, em decorrência da pandemia, lá no ano de 2020, é, nós tenhamos até um, uma certa negação né, de uma nova forma de trabalhar à distância, enfim, é, por parte de alunos e de professores, é, dentro dessa perspectiva de trabalho de aulas à distância, online, seja agora evoluído para o modelo híbrido, né? É... E, e agora é esse período de, de, de, de retorno. Nós estamos focando muito né, no projeto que nós denominamos de Aprende Mais, que é um projeto que, que buscou também alterar a matriz curricular é, é, das nossas escolas, é, dando foco no português e na matemática. Nós aumentamos os períodos de matemática e de português da nossa matriz curricular é, é, como forma e como entendimento de que esses dois componentes curriculares são fundamentais para a formação do estudante. Né? É, quem lê, quem interpreta e escreve bem e tem isso consolidado na sua formação, é, ele, e também nas questões é, mais é, abstratas na matemática, ele está em condição de também trabalhar e abrir as outras portas dos outros campos e outros componentes curriculares, né? É, então, é, esse período já apontou, é, é, é, pelas, pelas avaliações que a gente fez, é, diagnóstica e também a formativa, no final do ano passado, é, é, de quais são a, a, os, os, as habilidades e as competências que nós temos que trabalhar. Então, o nosso foco primeiro, se eu dissesse hoje para elencar qual é o, o projeto principal, é, é esse do fortalecimento das aprendizagens em decorrência da, da pandemia. Nós temos trabalhado muito com formação, enfim, é, é, para que a gente possa, de fato, fazer essa, essa recuperação. E nós adotamos essa matriz porque nós temos uma, uma rede complexa. Nós temos escolas urbanas e escolas do campo. Nós atendemos escolas, temos médio, inclusive, no interior de São Francisco de Assis, no Toroquai, lá na Vila Kramer. Nós temos na, lá no Saicã, né? é, é, é, na capela do Saicã. Temos escolas lá, então nós temos uma dificuldade muito grande de, de repente, ter feito um projeto de contraturno. E como nós trabalhamos em rede, nós tínhamos que focar de alguma forma para dar essa oportunidade. Então a gente focou e tem focado no Aprende Mais nessa perspectiva. Dentre outros projetos né de modernização e de atualização das ferramentas tecnológicas como meio, né nós implementamos todo um processo de entrega de, e de letramento, de entrega de Chromebooks e de letramento digital, para evoluir nessa questão da, da, do Google do é, Education, que é a plataforma é, do Google Sala de Aula. né? É, e agora estamos fazendo todo esse trabalho também com os, com, com os alunos. Estamos entregando kits também é, de Chromebooks. Nós já entregamos mais de 4 mil aparelhos né, na rede, é, dando esse foco para dar a oportunidade também é, é, de modernizar, de, de formar o, o professor, de atualizar né? para aquilo que a sociedade hoje exige. Mas entendendo sempre que nós, os professores, somos indispensáveis. A tecnologia é a ferramenta. Sem o professor não funciona, não tem aula. A aula ela é relacional, ela precisa da relação, ela precisa do professor, ela precisa do aluno. Né? Então é nessa troca que acontece. Mas, obviamente, que as tecnologias elas são fundamentais para mediar esse processo. Então, o Aprende Mais é o nosso grande projeto desse momento. Muito bem. O professor Luciano, a UFSM ela tem ações, projetos de aproximação com a educação básica? Sim, esse é um, um grande desafio nosso na gestão, e o professor Jerônimo, nosso grande especialista nesse tema também, e dá para dizer do, do nosso projeto uh, Rede Básica, Universidade em Rede, em Rede Básica, é um projeto que a gente tem discutido já com o José Liz, né, nessa interação nossa, com as coordenadorias de regionais de educação, para que a gente consiga ter um material que vai complementar o trabalho feito nas escolas através do material digital, ou seja, a gente, através de um programa de, de TV, um programa de rádio, com gravações de podcast, com material também para desenvolver atividades, um projeto financiado pelo Ministério da, da Educação, para um projeto piloto na nossa universidade, trabalhando aqui com as escolas, para depois, no futuro, esse, esse material está disponível também para o Brasil inteiro, de complementação, muito parecido com o senhor José Alice falou que o, o ensino ele é feito pelo professor, ele é presencial, mas ele é mediado e, muitas vezes, auxiliado pelas tecnologias. E quando a gente consegue, né, com essas escolas que estão mais no interior, eles têm acesso, através da rádio, do material complementar, de um programa onde, onde o professor da rede básica, junto com os nossos professores, nossos técnicos, consiga interagir, desenvolver todo o material que vai ser feito em conjunto para poder melhorar essa, essa, essa qualificação dos professores, da sala de aula, esse é um grande, um grande avanço que a gente tem nesse projeto que está sendo desenvolvido, que está sendo construído pela universidade, junto com todos esses parceiros que são realmente parceiros, que o protagonismo é do professor nesse, nesse projeto, que a gente vai ter então... Uh, são basicamente três linhas que vão acontecer na, nessa formação de ter um repositório para colocar esse material digital para poder ser acessado por todos os professores que vão ser desenvolvidos. Ter nosso, os nossos detetives do, do saber, né? se eu não me engano, detetives do saber, que vai ser Sim. o programa de TV que vai fazer essa interação, trabalhando pela multidisciplinaridade. Então, a gente vai instigar o aluno a buscar esse, esse conhecimento com todo o material de apoio. E mais a questão também de termos a questão dos podcasts, toda a gravação também que vai ter, que é tanto para TV quanto para a rádio. Então, o material está sendo feito uh, a muitas mãos. E esse vai ser talvez um dos grandes canais de interação, tirando os outros que a gente já tem, como outro, projetos como ProLicem, ProBi, programas é que nossos alunos já vão fazer estágio nas escolas e o próprio estágio das licenciaturas que acontece em parceria com as escolas e diversos projetos de pesquisa. E, e sempre o nosso grande lema da, da gestão é nós com a sociedade. E quando a gente fala nós com a sociedade, a formação inicial, inicial e continuada de professores tem que ser um dos nossos carro-chefe da universidade. Que é essa formação que acontece nos nossos cursos de, de licenciatura e também para dar formação continuada dos os professores, essa, que tem diversas capacitações que acontecem em conjunto com a gente, com, a, com as escolas que a gente consegue estar mais presente, entendendo a demanda que existe lá, e até com a, próxima, a nova BNCC, né, também, que é um grande desafio, que, que está com as escolas, mas é nosso também esse desafio, de fazer essa adaptação dos currículos, e muitas vezes dá para se dizer, talvez a gente não teve o tempo para amadurecer, entender todo esse processo, e agora a gente tem que estar implantando ele, logo uh, durante durante final de uma, uma, um sistema que a gente estava remoto, presencial, já tem esse desafio, do, do, dessa questão da presencialidade de novo, que foi difícil ir para o remoto agora é difícil voltar para o presencial e temos que adaptar todos os nossos currículos, né? a gente tem que ser parceiro nesse processo junto com a, oitava, a coordenadoria, a coordenadoria especificamente aqui na nossa região, mas com todas para colaborar nesse processo. Então a universidade é parceira junto com nossos professores, pesquisadores, servidores de educação, e junto com toda essa comunidade, que nem né, aqui na nossa universidade, a gente fala em, é, em 28 mil estudantes, 2 mil professores, e eu acho que o professor Jerônimo de Bush é o nosso grande interlocutor né, com, a, com a rede básica, que ele também assim, tem uma experiência muito grande nessa interação já da sua vida antes da universidade, né, professor Jerônimo? E agora na universidade trilhando essa caminhada também. Professor Jerônimo? Um boa noite, a todas e todos, saudar especialmente essa, essa dupla de âncoras aqui, que eu admiro muito, em relação de, de coleguismo e de amizade, a Maria Aparecida e o Clayton Hillig. Né? E também saudar o nosso reitor, o professor Luciano Schuck, e o nosso é, coordenador da Coordenadoria Regional de Educação, a Itava Lembrando aqui que, que o quanto é complexa né, a administração de uma Coordenadoria Regional de Educação e o quanto a gente precisa ter redes de colaboração muito fortes em todos os níveis de educação. E que não haja distinção. Quando a gente falar da palavra educação, nós temos que pensar a educação como uma perspectiva integral. Né? Então, sem definir educação superior e educação básica nesse sentido, é, em um processo contínuo. Então, é, dizer que tem um gosto muito grande da gente poder receber aqui. É, na UFSM, nesse, nesse programa tão especial, o professor José Luiz Egres no sentido de que vem fazendo um trabalho extremamente colaborativo e de diálogo e a gente dizia, a gente fez agora há pouco tempo atrás, há uma semana atrás um encontro histórico né, envolvendo três coordenadorias regionais de educação com a UFSM onde, é, conforme dizia o professor Luciano, nosso objetivo era ouvir né, as coordenadorias regionais de educação no sentido de quais são as suas demandas a nossa proximidade com a educação básica, que vai desde o Residência Pedagógica, do Programa de Iniciação à Docência, do PIBID, do Prolicem, de todos esses programas, ela é só um grãozinho de areia perto do que a gente pode fazer, no sentido de colaborar, de ouvir realmente né, a estrutura é, do chão da escola, da, da, das estruturas que são desenvolvidas na escola, e o que, que nós podemos contribuir a partir da experiência é, que são os profissionais é, da rede básica de educação. Então, esse projeto junto ao, ao Ministério da Educação, ele vem sendo um projeto no sentido de que a gente possa realmente, a partir das demandas, e falei para o professor José Luiz Egues, vocês são os protagonistas desse projeto, no sentido de nos trazerem as demandas em relação à complementação, e que as tecnologias educacionais em rede podem ser complementares a esse processo. Né, elas complementarem realmente esse aprendizado com ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, com auxílio na capacitação de docentes e a partir de uma conversação contínua. Então, na semana passada, a gente recebeu o coordenador de Educação Básica da SEB, da Secretaria de Educação Básica, o um coordenador específico de formação de professores da Educação Básica, para ter uma conversa conosco né, e encantado realmente com as possibilidades que nós temos. E, e digo para o professor José Luiz, o que ele mais ficou encantado foi a mobilização de você ter nos recebido na sua casa, na Coordenadoria Regional de Educação, é, com os outros coordenadores, né e a gente poder ter conversado de uma forma tão tão atenciosa ouvindo essas realidades. E nesse sentido, né perguntar para o pro professor José Luiz Egres né que nós temos um desafio muito grande, né que, que é pensar um ensino médio que se conecte de uma forma natural, o professor Luciano Chuc sempre falou isso, né? de uma forma não artificializada com o ensino superior, mas que venha de um carregamento de um percurso formativo. E é justamente o novo ensino médio, ressalvadas as, as possíveis críticas que se possa fazer a esse novo ensino médio, que trabalha com percursos formativos, né? como está sendo esse desafio para a 8 Coordenadoria Regional de Educação, né? no que tange a esse trabalho do novo ensino médio, e como a gente pode construir juntos né, uma conexão de, de, desse aluno que, que conclui o ensino médio, mas que encontra no seu percurso formativo ou um curso técnico junto à Universidade Federal de Santa Maria, ou um curso superior, com como está sendo essa vivência e quais são os planos aí da Coordenadoria Regional de Educação da nossa querida Oitava CRE. Muito bem, então quero saudar o professor Jerônimo, né? É, que tem sido nosso parceiro e fazer um registro aqui. Também que, é, nesse último período, a gente tem tido uma receptividade muito boa e um diálogo franco, aberto, proporcionado pelo professor Luciano, também é claro, e também é, coordenado aqui pelo professor Jerônimo. Então, nós, nós temos tido é, conversas tranquilas, abertas, francas, é, no sentido de que todo esse trabalho que a Universidade faz, dentro dos programas que a Universidade faz e, e tem essa relação de parceria, com a rede básica, nesse caso com a 8 com as escolas do Estado, é, que a gente possa é, é ter, de fato, é, esse feedback né, daquilo que acontece dentro das, das escolas. É, em algum tempo, nós tínhamos dificuldade de fazer, é, de ter esse, esse feedback, esse retorno. Porque acho que essa, todo esse trabalho que a universidade faz com excelência dentro das escolas também essa relação de formação dos seus dos seus acadêmicos, dos professores, é importante para nós né que a gente possa também, com base naquela naquele trabalho, naquela constatação, seja dos trabalhos é, é, de estágios como em trabalho de pesquisa, que sirva de norte e orientador é, para a nossa rede. A gente quer receber tudo isso e, nesse sentido, a gente vinha trabalhando e agora a gente encontrou é, é, é, com muita tranquilidade e muita receptividade a, a, a, a partir desse último momento, esse trabalho. Né? Então, de fato, nós estamos num, vivendo um momento de retomada das atividades escolares, um momento, é, é, eu diria até que de, um, de uma euforia de parcerias que tem surgido, e dentre elas, esta parceria com a Universidade Federal aqui de Santa Maria. É, nós temos algumas ações já implementadas, eu fiquei muito grato de poder ter recebido e recepcionado o uh, uh, um professor do Ministério lá, do MEC, ter recepcionado a universidade e também as duas coordenadorias de Palmeiras e de Cachoeira do Sul uh, naquele encontro histórico na oitava coordenadoria que eu tenho certeza absoluta que dali sairão muitas ações né? uh, dentre elas obviamente que é o Rede Básica que nós já estamos trabalhando e que obviamente vai oferecer uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, conteúdos né, uh, de aprendizagem para os nossos alunos, veiculados é, é, pela, pela, pelas mídias de TV, rádio, né, podcast, enfim, e que vai, sim, professor Luciano, alcançar aqueles, aqueles alunos e aquelas escolas mais distantes que às vezes nós temos dificuldade. As metodologias é, é, ativas estão aí para a gente é, é, antecipar determinadas ações, determinados projetos de aula né, e que eles têm que ter fontes para irem beber, para irem poder também é, é, antecipar da aula formal do professor nos conteúdos, na sala de aula invertida. Então, uma infinidade de, de, de, de, de proposições e propostas que podem surgir a partir é, é, é, de ações como essa. É, e, de fato, é, eu também, comum da mesma teoria do professor Jerônimo, que eu concordo, acho que todos aqui dessa mesa, é, de que a educação ela é uma só. Eu, já, eu tenho dito isso várias vezes, independentemente... É, do nível em que seja a educação municipal, seja a, a, a fundamental, a média ou o superior, é, nós temos que estar, assim bem sintonizados e, e bem integrados nessa ação. Né? É, é, e com relação à questão do ensino médio, de fato, nós tivemos 10 escolas, escolas piloto, que nós implementamos né, é, as, os itinerários formativos. Esse ano, é, nós, estamos, nós demos uma mexida né, na, no, no processo enquanto rede, nós temos então o primeiro ano sendo implementado é, é, é, com projeto de vida, mundo do trabalho né, é, é, nas, nas escolas e a questão da, da cultura digital né, dentro da parte é, flexível do currículo né, é, e a partir então do final desse ano, do primeiro ano dessa matriz, é, o aluno vai, então, fazer a escolha nós, nós, dos itinerários. Nós estamos ainda fazendo a discussão. Nós fizemos uma grande discussão e abrimos uma, uma, uma consulta pública e esses dados foram compilados, enfim, professores da rede foram selecionados para trabalhar e resultou, dentro das, da, das, das quatro áreas de ensino, né? é, que são definidas, é, dois eixos em cada uma e, a partir dali, então, 24 itinerários na formação... É, fora os cursos técnicos, com mais, quatro, com mais quatro itinerários. Nós estamos agora nesta fase já com isso definido e estamos fazendo um trabalho de é, é, de conhecimento de, para a pra sociedade, para as escolas, um grande debate a gente está organizando em nível de estado, inclusive na mídia, para dar conhecimento para a sociedade de como vai ser organizado esta engenharia desse, desse, dessa matriz curricular e aí então dá a possibilidade de as escolas, dentre esses 24 itinerários é, é, formativos é, fazerem as suas opções de acordo com cada realidade de escola mas para que a escola e as, como a comunidade possa fazer esta escolha é necessário que ela conheça e domine é, a, a, a esta, a, isso que sustenta né, essa nova matriz e o novo ensino médio e eu vejo com uma perspectiva muito boa porque na verdade ele não é um ensino médio que ele vai preparar, ou seja apenas para o técnico, ele vai dar oportunidade desse aluno, né de uma, outra, de uma outra visão, de uma outra perspectiva, é, que possa é, é, entusiasmá-lo, né? que possa inspirá-lo também a seguir numa segunda caminhada à frente, que é o curso superior. Então, isso está no foco, está na nossa agenda de discussão, assim como a, a, a outra parte dos, dos itinerários, né? por dentro das áreas de conhecimento. Também, se o aluno tem mais vocação para estudar a física, ele pode escolher, então, esse itinerário com uma carga horária maior lá no ensino médio da física. Então, ele vai aprofundar. E pelo que a gente tem discutido, é, que é uma preocupação também, é a questão do Enem. Mas o Enem também está passando por um momento, segundo as informações que se tem, aqui eu estou falando com quem trata disso no âmbito federal, né, de uma adequação também a esta matriz curricular é, do ensino médio para que possa isso ter... É, é, é, é um alinhamento né, para que esse jovem possa também, ali na frente, optar por uma determinada uh, uh, de uma determinada uh, carreira ou né, que ele possa ter tido essa base no itinerário, no ensino médio. Então, eu vejo que isso é... é tem nós, pelo menos, temos essa preocupação de fazer esse entrosamento, né, esse encadeamento, essa concatenação com aquilo que se propõe lá para que ele possa depois ocupar ali na frente. Bom, a conversa está ótima, mas nós vamos ter que interromper um pouquinho. Vamos chamar o intervalo, mas já voltamos. Ouvintes, não saiam daí, já voltaremos.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 frequentes nos últimos anos, né? de que maneira é, você vê a situação agora no ano de 2022? Essa é uma pergunta difícil, não gostaria nem de estar conversando sobre isso, sobre cortes na educação, num momento que a gente está precisando de um grande investimento da nação brasileira na educação como um todo, em todos os níveis e modalidades, porque a única forma de transformar o nosso país é através da educação mas esse ano, ano de 2022, ele já iniciou já com um problema orçamentário na universidade, com a lei orçamentária aprovada que era insuficiente para enfrentar um retorno à presencialidade da nossa instituição. Para ter uma noção de ordem de grandeza, o orçamento desse ano, 124 milhões de reais em 2022, em 2019, o último ano presencial, foi 135 milhões. Então, da última presencialidade para agora, de 2019 a 2022, já teve já uma redução já considerável no recurso que fez a gente ter que ajustar todos os nossos contratos, a forma de trabalho e uma hora que a gente está precisando investir também em tecnologias e limpezas de sala de aula. Nesse cenário, a questão de um mês, nem um mês atrás, veio um bloqueio dos recursos da universidade na ordem de 18,7 milhões de reais. Com muita luta, conseguimos reverter esse bloqueio para 9,7 milhões e a, ontem desses 9,7 milhões de bloqueio, 4,3 já viraram um corte, ou seja, já não faz mais parte da linha orçamentária. Então a gente tem que, agora, essa semana estamos discutindo o ajuste de nossos contratos, de retirando 4 milhões e 300, e mantemos 4 milhões e meio bloqueados ainda, que a gente não sabe como que ainda vai acontecer. É um cenário difícil, é um cenário que precariza o funcionamento da universidade. Vocês já devem ter visto, os você já deve ter visto também na, na mídia que 98 servidores terceirizados deixaram de atuar na nossa universidade, 98 pais de famílias, mães de famílias deixaram de atuar na universidade porque a gente teve que ajustar os contratos. No momento de crise econômica, a gente, as pessoas perderam o emprego, não é fácil. Nesse mesmo num período de 2015 até hoje, 262 servidores, agora RJU, deixaram de atuar na nossa universidade porque estão se aposentando e não tem reposição. Então, nós perdemos uh, 260 RJU, servidores públicos. Este ano perdemos quase 100 terceirizados, e nesse mesmo período de 2015 até, cá, até agora foram mais 300 terceirizados. A gente perdeu de força de trabalho em torno de 700 pessoas que atuavam na nossa universidade, que não estão mais atuando. Isso faz com que precarize o serviço. E aí em todo o serviço precarizado, não só a, a limpeza, mas o técnico do laboratório, o tratorista que fica o trabalho de campo, uh, é, o, é o pessoal que faz o desenvolvimento do material de apoio que a gente tanto precisa, que dá suporte para o Classroom para poder trabalhar implementar e assim tantas outras ferramentas. Então é muito difícil, é talvez uns dos anos... Eu, eu estou na gestão da universidade como diretor de centro, vice-reitor e agora como reitor, está passando em torno de oito, nove anos. A gente nunca teve uma situação tão crítica no orçamento da nossa universidade, de ter que tomar decisões muito difíceis de implementar ou não algum serviço na universidade, de se vamos ou não ter, como a gente está aqui o, o, o reitor da graduação o Descubra, que é um grande projeto de interação com as escolas da, da, do ensino médio, de talvez ter que fazer virtual esse ano de novo, porque a gente não tem recurso para fazer locação dos espaços, tema de sonda, nem ter essa interação que é incrível, que é fundamental para nós. Esse é o que a gente está tendo hoje na gestão. Se a gente vai pagar bolsa para os alunos até o final, final do ano, as bolsas que já. com os editais já lançados, vão ter recurso para pagar os últimos meses. Então é, é uma situação muito difícil. A gente espera que o governo ainda consiga que esse bloqueio seja liberado, a gente fique só nesses nesses 4 milhões e 300, mas é 4 milhões sobre um orçamento que já estava faltando 20 milhões. Certo? Não é, então é uma situação muito difícil. E projetos que a gente pode dizer projetos que a, tem a própria rede básica, que é um projeto por mais que o governo federal esteja financiando uma parte do projeto, a gente tinha conta a parte adicional que que, que, que isso, nós contratar toda uma equipe também de terceirizados para dar suporte para esse projeto. E muitas vezes começa a colocar em risco esse tipo de projeto que é transformador, que é um projeto de interação e, a, e fazer ensino, pesquisa e extensão no Brasil e no mundo precisa de investimento, precisa de visão de futuro e essa visão precisa de investimento. Então é um momento difícil que estamos vivendo e as reuniões com os nossos gestores, a, a cada reunião a gente tem que discutir o que nós vamos deixar de fazer para poder chegar no final do ano com a universidade funcionando. Ela vai funcionar. Ela segue funcionando, mas precarizando todo o serviço da universidade, sobrecarregando o servidor público. Então, o adoecimento do nosso, do nosso servidor, a pandemia sempre dificultou muito essa questão. E quando a gente volta à presencialidade, que está todo mundo contando conviver, as pessoas estão perdendo a, o que tinham para colaborar no trabalho. Às vezes, a gente não consegue comprar o equipamento necessário, a pessoa fica sobrecarregada, porque antes tinha mais um servidor que ajudasse, tinha um terceirizado que ajudava no serviço, hoje não tem mais. Então, isso pre precariza muito o serviço. Aqui está na área da comunicação, tiver, diversos servidores terceirizados que colaboravam ah, para o funcionamento das rádios, da TV, hoje a gente não consegue manter. Certo? E dificulta para o todo. Então, a gente precariza, cai a qualidade e depois ainda a sociedade nos critica que a gente não consegue manter os serviços. Mas sem investimento, não temos como manter a qualidade. Isso vale em todos os níveis, que a gente precisa ter uma visão de Estado para fortalecer a educação no nosso país. Uh, o senhor falou do adoecimento laboral, já se tem uma estimativa, isso eu estendo a pergunta também ao professor José Luiz, já se tem uma estimativa, sim, se aumentou o número de laudos para tratamento de saúde nesse período? Ah, por ansiedade, depressão, já se tem assim, uma estimativa se com a pandemia, com a questão do, do trabalho remoto, aumentou essa, esse adoecimento? Com certeza ele aumentou tanto para o servidor quanto para os nossos estudantes. Hoje, na, na CAED, que é a nossa estrutura que dá suporte pedagógico e também da saúde mental dos nossos estudantes, nós temos hoje 267 alunos em tratamento psiquiátrico. Psiquiátrico. Nossa. Ou seja, eu não estou dizendo acompanhando psicológico, já há tratamento psiquiátrico uhum. com remédio. Uhum. Que a gente nunca teve isso. A gente nunca teve uhum. essa estrutura. E nós temos uma demanda de, desse mesmo número que precisa entrar para fazer. Para você ter uma ideia, a gente, teve, a gente tem hoje, foi contratado há pouco tempo, três psiquiatras para ajudar os nossos nossos psicólogos a, a trabalhar com essa demanda, que é uma demanda que surgiu durante a pandemia, tão grande assim. Devido à pandemia, que acentuou muito essa questão do, do, desse isolamento, nem todo mundo estava preparado para isso. E com relação aos servidores, eu não tenho estatística aqui comigo, mas com certeza aumentou essa demanda, porque a gente vê pelos, pelos laudos que chegam, pelos afastamentos, e, e, e, e nesse, com, esse, com essa situação já precarizada, a gente começa a sobrecarregar os nossos servidores para cada vez ter que desempenhar mais funções que a gente não consegue suprir com extinção de cargos. É, então, isso é uma situação, é uma bola de neve que vai prejudicando e isso faz com que caia a qualidade. Um professor que, que tem que ficar cada vez mais desenvolvendo seu material, em sala de aula, fazendo questão administrativa, fazendo projeto de extensão, fazendo todas as atividades que o professor precisa fazer, Certo? e sem as condições também para desenvolver isso, acaba fazendo com que eles adoeçam muito mais fácil. Eu gostaria só de perguntar rapidamente o professor Schuch, porque ele vai ter que se retirar um pouco antes, né? já está em cima da hora, porque com toda essa crise econômica e corte de recursos, né? existe um grande projeto hoje que é o pódio de Geoturismo e cultura para a área central do Rio Grande do Sul. Né, que engloba os municípios pertencentes ao Geoparque da Quarta Colônia, o Geoparque de Caçapava do Sul, Santa Maria, e o Geoparque Raízes de Pedra. Você poderia falar um pouco sobre esses projetos? É Agora, assim, a gente falou falar de adoecimento, falar de crise, e ao mesmo tempo a gente está falando de um projeto transformador para a gente central do nosso estado. Ou se a gente falar em geoturismo, a gente conseguir discutir uma indústria que cresce muito rápido, sem chaminé, de nós pegar o potencial que cada uma das nossas cidades tem. A gente pode falar das Grutas de Nova Esperança, a gente, fala, a gente pode estar tá falando da, da, do vinho de Jaguari, que falasse Jaguari, Cachaça Santiago, a questão paleontológica que existe na Quarta Colônia e, e toda essa beleza natural que existe na nossa região e nós conectar todo mundo, certo? conectar através de, de, dessa questão do turismo, então é um projeto que a Universidade abraçou, é um projeto da instituição que já, que já perpassa gestões, não é mais de uma gestão, é sim da instituição, esse projeto é de desenvolvimento da região central do nosso estado uh, em relação ao geoturismo. Então, e temos três geoparques, sendo, sendo também que aí tem uma questão de um selo da Unesco, que é que é Quarta Colônia, Caçapava, e tá, que já estão já para receber ainda nos próximos meses os avaliadores da, da Unesco com todo o apoio do Governo do Estado para esse projeto, e ao mesmo tempo, Raízes de Pedra, que é na região de Mata, São Pedro, com as, com as árvores uh, pedrificadas, que ali também está se desenvolvendo de parceria com o IFAR, e temos também parceria com a própria Unipampa, que as universidades estão entrando com toda a capacidade técnica que a gente tem para dar o um suporte para os municípios para fazer esse trabalho. Na Quarta Colômbia, por exemplo, a gente está fazendo o plano de desenvolvimento turístico dos novos municípios integrados, ou seja, é um plano, de, um plano de turismo que é feito pela universidade com as Secretarias de Turismo e Desenvolvimento dos Municípios, que ele é comum para todos. Então, isso é uma questão, uma grande conquista. Então, estamos trazendo isso agora para a região central do Estado. Então, assim ó, esse é um grande projeto de desenvolvimento para nossa região, com parcerias aqui com Santa Maria, como sendo a, a principal cidade da região, sendo o ponto de conexão de todas essas regiões. Então, o turista chega aqui, vai para Quarta Colônia, vai para as Termas Romanas, visita toda essa região... Quem sempre brinca, que a gente teve a possibilidade do empreendimento privado das termas que foi feito aqui, mas esse turista não fica dentro da água quente três, quatro dias, ele tem que ficar mais tempo, ele tem que ter onde, onde ele faz para visitar uma festa, uma festa de uma região, como a gente tem o Festival do Inverno, que ele vai poder ir lá, ele vai numa feira colonial que tem numa cidade, ele vai comprar um souvenir na outra. Então, esse é o grande projeto que está sendo desenvolvido para a Proletoria, a Frente para de Extensão, mas que envolve. Também, todos os municípios da região central que a gente está trabalhando muito forte e não é uma questão que vai. A gente vai seguir trabalhando, mas o que a gente precisa é conexão e que a gente consiga ter um receptivo na nossa cidade para que o turista que venha ele consiga a gente possa conectar a esses pontos turísticos que existe e com muita beleza que, que é nossa região que é apaixonante e nem nós às vezes conhecemos as belezas que existem no nosso entorno aqui, então a gente tem que trazer esse turista para nossa região e fazer com que ele consiga conhecer e ter a vivência da nossa região, que ele consiga comer um risoto com bife milanês aqui na quarta aqui na quarta Colônia, e assim ele pode ir para todas as regiões conhecer um pouco do Pampa em Caçapava, um pouco das regiões, cada que tem de bom em cada região. Então esse é um grande projeto de desenvolvimento que a universidade, junto com a Unipampa, junto com o Instituto Federal Farroupilha, está desenvolvendo um suporte para os municípios para a gente poder fazer esse trabalho. Ai, que interessante, todo mundo sai ganhando. <risos> Professor José Luiz, voltando ainda nessa questão do, do adoecimento. Uh, existe uh, uh, essa estimativa no Estado, se aumentou o número de adoecimentos e se existe uh, ações para que isso não aconteça, porque a gente sabe que um dos fatores de adoecimento laboral é a desvalorização profissional. Então, existe ações no, do governo do Estado para a valorização do, da carreira docente? É, com relação à questão da situação do adoecimento, principalmente nesse período pandêmico, é, nós temos sim, eu não tenho aqui em dados, porque não, não, não trouxe aqui comigo, mas a gente tem constatado de que aumentou, né? tanto no que diz respeito aos professores, servidores, né? é, e também nós temos é, uma situação é, também com alunos. né? É, essa questão é, emo emocional né? ela foi muito abalada, muito afetada, dado também todas as questões é, de trabalho, enfim, das jornadas que os nossos profissionais é, desempenham no seu cotidiano. É, nós temos algumas ações no âmbito da, da Secretaria, nós temos o Procer, que é um, que é um programa é, que traba, trabalha com as questões de saúde dos servidores, né? é, de monitoramento e acompanhamento, é, nós temos também é, é, profissionais que são é, via tele, telemedicina, né? que foram colocados à disposição nesse, nesse, nesse momento e nesse período, é, e também temos uma plataforma que trata dessas questões com conteúdos informativos e de conhecimento e de para para que se faça esse esse trabalho nós não temos um, um órgão específico no âmbito da coordenadoria né é, assim talvez a universidade tenha como o professor Chuque falou é, mas tem tido alguns cuidados nesse, nesse nesse sentido mas de fato é, é, essa é uma questão que é preciso ainda a gente avançar é, e é, pensar talvez é, com outras ações ainda de implementação para poder é, atender mais adequadamente essa essa demanda. Professor José Luiz, a gente teve dois anos aí praticamente né, envolvidos com pandemia, com ensino remoto. né? De que maneira você vê o impacto né, do, das aulas remotas no ensino, aprendizagem e que ações a gente pode desenvolver para nesse retorno à presencialidade a gente é, é, é, resolver né as questões que ficaram pendentes na, nas aulas remotas. Sim, é na verdade é aquilo que a gente comentava antes, né a gente sabe que é, essa questão da relação professor-aluno a presencialidade do professor em sala de aula ela é insubstituível, então isso é muito pacífico né para todos nós. É, e esse período é, veja só, quando nós, é, chegou no dia 19 é, é, de março do ano de 2020, é, que veio a notícia, ó, suspende tudo. É, aí tem uma pergunta né importante que deve ser feita, o que fazer? Para quem é gestor, né como fazer? Nós não tínhamos tido é, esse tipo de situação, pelo menos no último século, né é porque a, outra, é, a epidemia que houve era outro mundo, outra realidade, outra época. É, então a gente tem que decidir nós decidimos pelo que nós chamamos de aula programada, que era por meio do, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, seja o material físico, fazer chegar no um aluno para manter essa conexão. É, e depois nós fomos evoluindo, né, é, até chegarmos ao final com o Classroom. Mas é certo que é, é, esta, esse tipo de aula está comprovado por nós e pela, por essa experiência que ela não não atende todo tudo aquilo que é necessário para que as aprendizagens aconteçam da forma como a gente espera que aconteça. Então os dados estão aí e agora nós estamos nessa, nessa retomada insisto nessa questão de que a tecnologia deve ser meio sim mas nunca o fim e que ela é necessária, mas ela não por si só, ela não se ela não produz o conhecimento, ela não produz essa relação, até porque é uma máquina né, fria e aí o homem ela não não funciona E nós estamos com esse trabalho nós fizemos a avaliação diagnóstica, nós temos uma... O resultado desta avaliação diagnóstica, ela é feita de acordo com uh, as habilidades e competências da BNCC, ela é linkada lá, e nós temos hoje uma realidade, um retrato uh, fiel, de al... se, se quiser, por aluno por aluno. Se eu entrar na, na, na turma sétimo ano da escola Florismundo Mundo Egros, que é lá da minha cidade da Mata, eu posso lá pegar a relação dos alunos, né? e saber quais as habilidades e competências que esse que esse menino, essa menina estudante atingiram e quais as que eles não atingiram. Eu posso tirar isso por escola, por coordenadoria, por município, enfim. É, então, essa é uma ferramenta importante. Eu acho que é com base nisso, nesta avaliação, né é, e tem que ser assim, porque para trabalhar na educação nós temos que trabalhar, obviamente, que de forma científica, e a avaliação ela nos traz esta, esse indicativo científico de forma adequada, para dali, então, traçar... Né? É, é, as alternativas de recuperação da aprendizagem. Com isso, isso está servindo de base para o processo de formação que a gente tem feito na rede, por meio é, do Aprende Mais, que a Secretaria tem desenvolvido, para trabalhar com os nossos professores, dando nessa dimensão e trazendo essa perspectiva é, de formação para que a gente também avance nesse processo pedagógico, trabalhando com as habilidades e as competências e se baseando nas avaliações, porque nós temos dificuldade nisso. Nós não estávamos habituados a trabalhar dessa forma. Né? Nós pegamos um processo interessante nesses últimos dois anos ou três anos, porque além de nós termos todo o processo de pandemia, que a escola voltou de uma maneira diferente, nós temos também toda essa questão da implementação da BNCC nesse período e que muda completamente a forma de a gente se postar e preparar e trabalhar né? Nós vivíamos um mundo, eu dizia outro dia, ainda com uma escola e com poucas ações baseada lá no século XVIII, início do século XIX, com um mundo girando aí na sociedade é, é, é, com o, o conhecimento e essa questão tecnológica né, é, que muda a, a, a, de pouco em pouco tempo, é muito rápido esta, esta, esta, esta evolução e nós é, é, precisávamos então mudar esse processo então tudo isso veio aí nesse período então a gente está voltando para uma para uma escola completamente é, é, é diferente a gente precisa atualizar então nós estamos trabalhando com muita formação é, às vezes a gente até acha que é um pouco demais as formações que a gente tem feito mas pensando sempre nessa questão de formar o professor e temos discutido isso nessas conversas que a gente comentou e aqui eu tenho que deixar esse registro né é, com a equipe aqui da da, da da universidade trabalhando também e entrando nesta neste diálogo, desse processo de formação dos professores também, para que eles possam também nos ir nos ajudando a modificar lá por meio da formação que eles recebem aqui na academia, que é a universidade. Né? Então, acho que essa relação é muito importante. Professor Jerônimo e a retomada aqui na universidade? Qual é a retomada das aulas presenciais? Qual é a sua avaliação? Clayton foi um um desafio gigantesco, né? A gente foi a primeira, primeira universidade do país é, pública né, a reagir à pandemia, né? No dia 16 de março de, de 2020 a gente é, entrou né, realmente nesse estado e no dia 17 a gente já publicou uma instrução normativa criando o Rede, que depois foi potencializado por uma resolução, né? E aí, nesse sentido, a gente já começou a, a convocar, a conversar sobre o uso dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Eu lembro que na época, na Prograde, a gente fez um, um vídeo bastante rudimentar da, da, da entrada dentro, dentro do Moodle, como acessar o ambiente, é um vídeo que teve mais de 17, 8 mil acessos, né? E a gente começou a trabalhar, aí no sentido de unir todas as pró-reitorias, unir os nossos esforços... É, para capacitações, para como fazer a transmissão de um vídeo, como transmitir a partir do OBS Studio para, para o YouTube, enfim. Então, como, como trabalhar esses elementos, todas essas técnicas, essas ferramentas e, e as tecnologias educacionais em rede. E também o retorno foi um grande desafio que contou aí com vários atores, com vários parceiros, né, em termos de colaboração. Né, o próprio COI, né, que é o nosso um Centro para Operações em Educação e Saúde, as comissões eh, de biossegurança setoriais, uma avaliação responsável realmente dos riscos, dos espaçamentos, ouvindo e respeitando a legislação. Então, muita troca de ideias, sempre respeitando os nossos órgãos democráticos, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, muito debate. Eu lembro que para a formação da resolução do Rede, a gente teve aí mais de 60 páginas de sugestões para construir uma resolução. E a gente conseguiu retornar. Né? Veja, em 2020, os cursos da saúde já estavam fazendo atividades práticas. Né? Em 2021, em junho de 2021, a gente começava com os planos de contingência de cada direção de unidade a aprovar e retomar as atividades práticas. Para que então, em abril de 2022, a gente retomasse completamente, inclusive as atividades teóricas e práticas. Né? Então, foi um processo gradativo. Também fomos uma das primeiras instituições a retornar a presencialidade, estamos com o calendário quase em dia, mas foi um desafio que só com colaboração, só com compreensão a gente conseguiu fazer. Veja que isso também trouxe para nós a necessidade de superar nossos limites em todos os sentidos. No sistema acadêmico, por exemplo, durante o ingresso a gente teve que dar um salto muito rápido para colocar 100% do processo é, de ingresso online com 100% da documentação online. Hoje a gente não tem mais papel na documentação de ingresso né? Também toda essa questão, né? a pró-reitoria de assuntos estudantis que, que o professor Cleto estava à frente, né? teve que, que trabalhar com, com os TEDs a partir dos editais de, de, de, de, de acesso, de acessibilidade, de, de, de manutenção de equipamentos né? para, para os estudantes da casa, os estudantes que frequentavam a casa durante a, a pandemia da, da Covid-19, que ainda vivenciamos. Né? Então, todos esses aspectos foi realmente uma união e uma, uma troca de ideias muito forte. Talvez a grande lição que a gente teve né foi de transformação, de aprimoramento dos nossos processos, mas uma grande lição de, de resiliência. Né? Que, que, que sem um trabalho conjunto, que sem um trabalho colaborativo, a gente não chega a lugar nenhum. Então acho que esse foi um, um ponto muito forte. né é, Não há nada de bom numa pandemia. Né? Os efeitos de uma pandemia são catastróficos, e quem sofre sempre são os mais vulneráveis. Então isso isso que a gente tem a ciência, né de, de, de dizer que esse... Esse processo só se vence a partir da ciência, o local da, da ciência é a educação, a educação básica, a educação superior, o local onde a gente, onde a gente faz acontecer nesse sentido. Então a gente só superou porque teve resiliência né, e porque teve realmente esses momentos de, de, de colaboração. E que a gente possa trazer algumas, alguns elementos de, desse período e não perder de vista essa potencialização que a gente teve no uso de tecnologias em rede, e principalmente as redes que são mais fortes do que as redes tecnológicas, mas as redes humanas que nós conseguimos tecer de colaboração nesse período. Até me emociona a pergunta do Cláudio, foi uma pergunta forte, mas porque o que a gente vivenciou e, e teve que superar, né, professor José Luiz, em todos os aspectos, né, para continuar mantendo a educação no país e, e se unindo, eu me solidarizo aqui com o professor Cláudio, porque a gente vivenciou esse período junto, abraçados, né? E, e, e, e superando essas dificuldades todas. Né? A pandemia, ela trouxe uh, um novo... Tanto a escola quanto a universidade tiveram que aprender uh, um novo jeito de ensinar e de aprender. Né? Uh, o, mode... o ensino híbrido foi algo que começou com a pandemia e, pelo jeito, vai ficar. né? Uh, se não me engano, o ensino médio prevê 20% diurno e 30% noturno e ao um ensino superior 40%. Né? Vocês gostariam de falar um pouco sobre isso? Como é que tanto a escola quanto a universidade estão se organizando para esse modelo híbrido? Como é que ele vai funcionar? É, na verdade, na nossa matriz, a gente previu... É... É, o ensino híbrido ou parte, né? É, são, se não me falha a memória, são 30%. É, são nove períodos, me parece que são. né? São nove períodos semanais para o no, ensino médio noturno. Para o diurno, nós não vamos adotar uhum. é, é, esta esse modelo. né? Então, para o noturno, sim. É, até porque nós temos, nós já tínhamos uma condição, é, se não me falha a memória, desde dois alguma coisa, dois se não me engano, que nós já trabalhávamos com as mil horas no Rio Grande do Sul, no ensino médio, para o diurno, e no noturno, 800 horas. Então, como agora veio a obrigatoriedade das mil horas, independentemente de noturno ou diurno, nós temos, então, é, que aumentar. Nós, em se tratando de público, é, estudantes no noturno, a gente sabe que uma boa parcela de quem opta pelo noturno são alunos que trabalham, são estudantes que têm o seu compromisso até às 17h30, 18 horas e que é, tem essa dificuldade de chegarem é, num período mais cedo no, na, na instituição de ensino. E nós sabemos também que eles vêm depois de uma jornada de trabalho e que se nós adotássemos aí cinco horas de aula, que ele ia, ou se ele chega um pouco mais tarde, nós íamos chegar com ele à meia-noite. E aí a gente sabe que depois das 10h30, 11h nós temos uma dificuldade. Então, é, nós vamos ter esta organização de parte desse currículo, só que nós nós temos feito um trabalho e aqui outro dia nós discutimos isso inclusive é, no grupo de trabalho que a gente está organizando com a com a universidade e com a coordenadoria, né, é, para discutir é, formações, né, para ir consolidando é, é, e recursos metodológicos para que a gente trabalhe esta, esta carga horária que vai ser a distância, desses nove períodos, nós optamos por ser o primeiro período da noite, porque é, é, não se transforma somente num espaço-tempo de tema de casa, que eu entrego um trabalho ele vai. Então, é, não é isso que a gente quer. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho muito sério, muito convicto, muito consolidado e, nesse, nesse quesito, nós, obviamente, que vamos incluir isso na pauta, dessas discussões do grupo de trabalho com a universidade e temos também já uma parceria com a Universidade de Santa Cruz, que também está trabalhando nessa perspectiva, para nos ajudar né, a, a compreender melhor, a buscar a, a, a recursos metodológicos e teóricos que nos fundamentem e nos deem essa condição para fazer esta parte, para poder fazer a complementação é, das mil horas. Né? É, mas é um desafio né, que a gente tá enfrenta, vai enfrentar, e no demais, no, no diurno, nós já trabalhávamos com as mil horas, então não houve uma grande alteração para nós no sentido de reorganizar a estrutura é, da rede. É, em relação à nossa perspectiva né, no, no ensino superior, o que, que a gente teve? Né? Teve uma legislação que permitia 20%, depois foi ampliada para 40%, que é uma portaria, a 2117, né? E que traz esses elementos, e a gente já em 2019, no final do ano, a gente já fez uma resolução que regulava a IAD e esse uso das tecnologias em rede educacionais em rede dentro da presencialidade para esses 40% né, que foi a 0,37 de 2019, onde a gente já, já adaptou isso. Veja, adaptamos aí meses, um, um mês, dois meses antes da pandemia, né? E aí chega a pandemia, a gente tinha esse amparo, já tinha essa visibilidade, mas o que, que acontece? Nós tivemos uma série de legislações que foram legislações extremamente complexas e difíceis é, daqueles que trabalham com educação compreenderem. Né? Então era uma legislação atrás da outra surgindo... Tentando regular emergencialmente esses elementos, flexibilizar, mexe em projeto pedagógico de curso por ato de ajuste, enfim, permite até onde as DCNs permite que um determinado estágio seja feito de, de, de, de forma remota ou não. Então a gente foi tateando muito em relação a essa legislação que era de difícil compreensão e a Andifes fazendo essa interlocução com o Ministério da Educação. Hoje, o que, que a gente pede, né? Eu pertenço a um grupo de trabalho da Andifes que, que faz isso e pertenço a um grupo do Conselho Nacional de Educação que trabalha isso. A ideia que a gente pede, olha, é urgente que depois de todo, todo esse ferramental e todo, todo esse aprendizado que nós tivemos, que haja um posicionamento mais concreto em termos de legislação, é, tanto do CNE mas para além de um parecer do CNE, a necessidade de uma resolução, de uma legislação, ou seja, uma portaria, uma legislação federal que regule a educação híbrida. Então, não é necessário que se crie uma nova modalidade. Veja, nós temos modalidade presencial e modalidade à distância. Talvez a gente nem se caminhe para a criação, alguns falam em criação de uma nova modalidade. Pode isso acontecer? Pode. É, mas é, é necessário que se regule de uma forma inteligente. Essa regulação passou muito com a discussão na SEB, né? e na época a gente conversando com o Mauro Rabelo, colocou isso em, em contato com a SESU, né? e aí a partir de, desse processo se gerou todo um levantamento, mas que de certa forma o CNI acaba publicando um, um parecer que não nos atendeu. E aí a movimentação da Andifes, né? a partir dos seus colégios, no sentido de dizer, olha, esse parecer ainda não nos atende. A própria Secretaria de Educação Básica diz, ainda não nos atende, é necessário a gente avançar para regular isso, é algo que a gente não pode mais deixar para depois, né? regular essa perspectiva da educação híbrida. Quais são os limites, né? quais os papéis, como se dá o processo de ensino-aprendizagem, como se dá o, o, o para além do par recursos e atividades, também promoção de interação e interatividade, né? o uso de tecnologias e, e regular isso, tanto para a educação básica, é, quanto para o ensino superior, no sentido de educação como um todo, né? mas, mas trazer esses elementos, porque nós tivemos aí, eu digo, não há nenhum ganho na pandemia, mas nós tivemos todo um ferramental e toda uma discussão que não pode ser perdida. Né? E que a gente precisa encarar realmente isso com seriedade é, para conseguir trabalhar futuramente com essa perspectiva da educação híbrida. É, eu vejo também é, nessa... É, o professor em Direito, né? tem todo esse domínio né da, da questão legal, enfim, da legislação, desse, desse processo, dessa análise que ele faz. É, é, o que a gente tem feito, é, na verdade, nós eu vejo que o híbrido também, ele não é só essa questão é, do trabalho, é, e aqui talvez eu tenha me expressado anteriormente, de um de um momento, tempo dentro da, dentro da matriz, mas como possibilidade, né? porque eu posso também é, é, no presencial trabalhar porque são recursos metodológicos que eu posso que eu posso utilizar né? então é, essas questões conceitu conceituais que eu acho que tem que ficarem bem definidas ainda né é, porque para mim o híbrido é um misturado né na medida em que eu em que eu faço uso de um de um recurso tecnológico mesmo numa aula presencial é, como um vídeo ou uma interação é, Com o professor da universidade as, entrando na minha sala de aula, lá no ensino médio na mata, por exemplo, numa aula, para mim isso é misturado, para mim isso é híbrido. Então, o híbrido não só nesse, né, nessa questão conceitual desta parte da distância, mas das possibilidades pedagógicas que nós podemos usar e como recurso fantástico de positivo, porque eu tenho acesso a outras em outros espaços, em outros ambientes, naquele espaço da minha sala de é, aula. Após, após a pandemia, né, com o exercício do Rede pelos docentes da UFSM, o que a gente tem hoje é uma mistura do presencial com a plataforma Moodle utilizada para disponibilizar material, vídeos, material de apoio. Então, existe um misto né, da presencialidade que não é o híbrido, é os dois juntos mesmo. Né? O nosso tempo está encerrando... Gostaríamos muito de agradecer a participação do coordenador da 8 CRE, José Luiz Egres, do reitor da UFSM, professor Luciano Schuch, que teve que se retirar 15 minutos por compromissos, e do pró-reitor de graduação, professor Jerônimo Tibos. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Agradeço a presença do professor Jerônimo, do professor José Luiz, do professor Luciano Schul. A produção do programa ficou a cargo da comunicadora social Luísa Peixoto, da diretora da CTE, Lisiane Miller, trabalhos técnicos desde ano ao e direção de rádio, Jonathan Ferreira.